Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Matheus Antes de assistir esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, porque isso é muito importante Então, bora pro vídeo, para falar desse Exposed. Recentemente, em um grupo não muito famoso, uma empresa bem pequena é, Uma das membros foi assediada, mas não foi de tocar nela assim Foi ofendida pelos managers dela Menengers não, um manager. E eu quero falar aqui pra vocês hoje que eu fiz uma live ontem no Instagram falando sobre exposts do K-Pop Sobre as garotas que são sexualizadas no K-Pop Pessoal, isso tem que parar porque o K-Pop tá ficando cada vez mais conhecido E cada vez mais pessoas se acham no dever de ficar sexualizando a idols O K-Pop tá muito sexualizado, cara As idols estão muito sexualizadas eu Queria poder falar mais sobre esse assunto, sobre as idols e o K-Pop mas me siga nas redes sociais, no Instagram, o 11 perdido, que lá eu faço lives E eu falo sobre exposed, sobre coisas do K-pop Continuando, pessoal, é essa membro que eu vou falar aqui, do grupo Fanex Que ela foi assediada pelo manager. Isso não é de agora, isso acontece com outros grupos também E tipo, eu poderia falar mais isso, mas eu não posso, não o YouTube vai cortar o que eu vou falar aqui, vai tirar esse vídeo do ar, porque eu tô falando sobre esse assunto, mas esse vídeo basicamente foi falando pra vocês me seguirem nas redes sociais, porque lá na live eu vou fazer uma live sobre isso, sobre a exposit do K-pop. Então já vai deixar um like, inscreva no canal, porque isso é muito importante. Ah, eu não tô bravo não, ok? Então, ó, Deixa o like, se inscreva no canal.